Prefeito, construção da praça do Poço da Bomba de Centro, que história é essa? Esse aqui é um poço histórico, né, que é, alimentou toda a população de busos. É um poço que toda a população de busos usava essa água para tudo, antes de ter água, antes de ter água encanada. É, nós estamos recuperando esse poço, fazendo uma praça aqui, fazendo estamos tentando colocar também aqui uma vamos tentar colocar aqui uma uma estátua de uma lavadeira simbólica enfim nós estamos preservando a memória de buses a memória do centro de buses como tivemos vários outros postos é, importantes para a cidade como o posto da Barrique, manguinhos como o posto da aviação ali em jeribá isso é um, um, um dado histórico um. Esse poço é histórico, ele representa, com certeza você vai conversar com qualquer pessoa mais idosa de Búzios, nativo de Búzios, ele representa a memória do povo de Búzios, principalmente do centro de, de Búzios. A dona Lurdeca falava de um poço aqui no Mangue, é esse o poço? É esse o poço, a dona Lurdeca vai falar bem desse poço, ela com certeza usou bastante esse poço aqui. Ela dizia que vinha aqui para lavar roupa, pegar água... Ele, ele, ele na realidade abastecia... Todo esse centro aqui, né, como outros poços abasteciam outros, outras localidades. É, a, água, a água chegou aqui, a água encanada chegou aqui há mais ou menos 25 anos. Né? Então, de 25 anos para lá não, não existia e toda a população se alimentava com água de, de, dessas nascentes. E esse poço aí, você, é, a, a, na obra que nós secamos o poço e ele, com poucas horas, volta ao normal. Existe na realidade uma nascente aqui. Que era usado por toda a população. E água boa? Água boa, água boa. Água boa, quer dizer, a água no passado era muito melhor, né? Eu acho que hoje ela tem influências é, não muito boas, mas no passado era muito melhor. Mas essa água, basicamente, desse, desse aqui, ela era muito usada para lavagem de roupa, para. É, existiam outros po poços que eles usavam para beber. Água para beber e, e usavam também muita água da chuva para beber, mas eles, era, aqui era o lugar de encontro. De, de senhoras, de, de, de família, é, lavando roupa aqui. A sua família, você nasceu onde aqui em Luz? eu Nasci nos ossos. Nasci nos ossos. Então usava esse poço aqui também? Usava tá? esse poço também, mas existia um poço também ali paralelo a, ao colégio João de Oliveira Botos também, que era usado por aquela, aquela comunidade. Então você vai perceber o seguinte. Cada bairro, cada comunidade usava um poço, é, porque ficava muito distante, e você tinha que levar água daqui, imagina, levar água daqui para os ossos, é, bem, bem distante. Então, cada comunidade usava um, um poço, e, e nós estamos aí recuperando esse aqui, o Poço da Bomba. É, no passado, já recuperamos, existe ainda o Poço da Barrica, ali na beira da estrada, ali em Manguinhos, com a água perfeita, conseguimos recuperar, preservar, apesar de estar, de estar muito perto da... Da, da estrada, mas esse aqui a gente tem a condição de, de, de fazer aqui um, um monumento em memória à, à história da cidade. Quer dizer, as comunidades aqui surgiu em função do poço? Ou era o contrário? surgia a comunidade de abrir um poço? Não, a comunidade surgiu em função de, de vários aspectos, mas esse poço foi muito importante para a comunidade. Com certeza muito importante para abastecer e para alimentar a comunidade. Ok, obrigado.